Qual que é o ponto aqui que a gente já vai pegar? Repasse, vamos só repassar? Então, como que é o repasse do Magalu Semanal. O semanal, se tudo que você envia, tá? Você recebe toda quarta. Então, você recebe tudo que você enviou há pelo menos 48 horas no serviço logístico deles. Tá bom? Ali, o que eu estou querendo dizer? Na nossa conta aqui, Alexandre Nogueira, a gente faz a previsão de tudo que a gente envia das vendas do sábado até a sexta, eu vou receber na quarta. E aí eu não erro a previsão. Então, é no máximo, né, 10 dias e pode chegar 3 dias, 4 dias ali para receber. Tá? Uma venda. E aí vale a postagem. Beleza? Tem o ciclo mensal. O ciclo mensal você recebe uma vez por mês na primeira semana do mês. Qual a diferença atualmente? Não tem diferença de taxas, então uso semanal, né? E você tem um terceiro método, que na minha visão ele é o pior método, que ele chama receber no fluxo, que era o primeiro método do Magazine Luiza. Que era o método do cara fazer em 12, você receber em 12. O cara fazer em 4, você receber em 4. E assim por diante. Só que dava muito pau, ainda dá. Se alguém coloca um produto no carrinho teu e você limitou em 4 vezes o parcelamento, e aí ele coloca um produto do Magalu, que o cara pode fazer em 12 vezes, automaticamente você recebe em 12, mesmo não querendo. Porque o carrinho não conseguia fazer esse split. Então foquem no semana, semanal, semanal, tá? Eles chamam de antecipação automática lá dentro. Beleza? Todo mundo que for vender o Magalu vai ativar o Magalu entregas. Certo? Ele vai funcionar de duas formas. Correio, eles vão te dar a etiqueta, ou coleta, e aí eles que selecionam as empresas que eles vão coletar. Já está em São Paulo, Rio de Janeiro, está se expandindo, interior. Então, isso está aumentando, tá? Eles estão aumentando a, as regiões. Mas não é nada como o Melli ainda nesse sentido de colega, tá? Por que usar o Magalu Entrega? Quando você usa o Magalão Entrega, você não paga, você não paga comissão sobre o frete. Tá? Então, vai ter lá a tua venda. R$70,00 do produto, mais 30 reais do, do, do frete. Então, você vai pagar a comissão só, Sobre os R$70,00. Isso é muito bom, né? Estou economizando uma grana, sendo que eu nem recebo frete, né? Tem que ser bom. É... Você ainda tem a opção de usar o teu próprio frete, tá certo? E não aderir ao Magalu Entregas. Ele não é compulsório, como a gente chama. Ele é opcional, mas não compensa. As vantagens são muitas de ativar. É... Outro ponto, se o meu produto é grande, transportador, aí por enquanto não tem o que fazer, você fica fora do Magalu Entregas, tá? Tá? Qual que é o próximo ponto? Né? Eu vou chegar nos benefícios também ali dentro. O Magazine Luiza, ele só pode, e ele só aceita, na verdade, empresas com seis meses. Se o seu CNPJ não tiver seis meses, eles vão te barrar. Cara, pode ser em qualquer âmbito de Magazine Luiza. Eles vão te barrar se você não tiver seis meses. Tá? Tá? Ah, lei, existe exceção? Existe. Se você tiver um contato lá dentro e você falar que você tem outra empresa, for o mesmo sócio, eles usam isso para o jurídico liberar. Tá? Então existe essa exceção. Tá bom? Mas vamos trabalhar com a regra. Eu não gosto de ficar falando de exceção, porque exceção tem em tudo na vida. A gente tem exceção em todos os pontos. Só que exceção, o nome já é exceção. Ele não se aplica para todos. aí que eu estou enchendo meu tereré aqui, eu tenho que deixar ele gelar um pouquinho a água agora. Ele não se aplica a todos, então é exceção, tá? Próximo ponto do Magalu aqui: os produtos sobem rápido, sim, tá? Então ele cadastra, cadastro rápido de produtos. Existem duas formas de você vender no Magalu: primeiro é pelo parceiro Magalu e o segundo é pelo marketplace do Magalu. O parceiro do Magalu é uma ação social para trazer empresas para o mundo online e tal. Você cadastra pelo celular o produto, ele é mais rápido, tem até um faturador alizinho, um faturadorzinho de produto e tudo mais. Tá? A taxa é menor no começo e é lindo, legal. Mas se você quer vender mesmo, escalar a sua venda, você tem que entrar no Marketplace. Tá? Como você entra no Marketplace? Vai lá e pensa ó, Magalu Marketplace. Até de enterrar. A B2W já roubando a palavra-chave, parceiro Magalu aparecendo, tá aqui, ó. Marketplace do Magazine Luiza, tá aqui, cadastrar minha loja, tá? Então esse é o link aí, ó, vou botar até pra galera aqui, ó. Ah, vai lá, pronto. Link do Magalu Marketplace, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, tá? Agora, por que que não parceiro Magalu na minha visão, e não estou falando mal, a gente até divulgou o programa, tá? Junto com alguns outros influenciadores e junto com o próprio Luciano Huck na época. Porque o Parceiro Magalu, ele não tem integração com nada. Então o estoque é o estoque do Parceiro Magalu. Já não é escalável para quem quer ser multicanal, para quem quer e ou pretende estar em vários canais, tá? Então hoje, atualmente, quando você. Vai sair do parceiro Magalu, pô, escalou ali, nossa, adorei, agora tá dando certo, quero integrar e vou pro Marketplace. Pô, você perde a relevância daquela conta começa uma conta do zero atualmente. Então comece já no Marketplace do Magalu, tá? Se você tá lá no parceiro e não vende nada, fala, quero migrar pro Marketplace do Magalu porque eu entendi que isso é bom e quero vender pra caramba. Preciso integrar meus produtos, essa é a parada, Tá? Então, optem pelo modelo Marketplace do Magazine Luiza. Estamos falando de escala, tá? Aqui dentro. Vamos lá. Vantagens do Magalu. E aí, a gente já falou de repasse que é bom. Falei que o produto sobe rápido, isso é bom, tá? Aqui, primeiro ponto. Se você tem produto, tá? O produto cadastrado ali, o anúnciozinho do seu produto, acima de 99 reais, ele vai ter frete grátis no app, custeado pelo Magazine Luiza, tá? Desde que o seu frete fique até R$ 25 reais para o comprador. Então aí ele fica grátis. O que eu estou dizendo? Eu, Alexandre, entrei lá no teu produto, calculei o produto daria R$ 23. Reais. Se eu estou no aplicativo e você está usando Magalu Entregas, frete grátis para mim. E quem paga? Magazine Luiza. Então isso é muito bom e em determinados momentos eles mudam essa regra normalmente para cima então ela era 40 reais então fretes até 40 reais ficavam grátis tá então você vende muito geolocalizado estimula a venda da tua região tá bom isso é bom isso é bom muito bom outro ponto forte quando a gente olha para essa regra no começo da pandemia lá em março de 2020 o Magazine Luiza colocou 150 reais. Cara, era Brasil inteiro com frete grátis pelo aplicativo. Porque se o frete fosse ficar menos do que 150 reais, ou até 150 reais para o comprador, era frete grátis. Puta merda, todo mundo vendeu muito. Vendeu muito. E aí, lógico, quando eles mudaram para o 40 e depois para o 25, todo mundo sentiu. Mas no primeiro momento, todo mundo vendeu bastante. Então, quem estava lá naquele momento. Aproveitou. Então, eles sempre fazem isso, entendeu? Black Friday, eles normalmente sobem um pouco para aproveitar o frete grátis e vai embora, tá? O Magalu tem uma cultura, beleza? Que é uma cultura da valorização. O que, que é isso? Ele não vai te punir por você não usar um serviço dele. Só que ele vai valorizar quem usa. É assim que ele faz com o Magalu Entrega. Você usa sem os 20% de comissão. Frete grátis para o cara que entrar no app até 25 e o banco acima de 99, Entendeu? Ah, você não usa? Tá bom. Condição normal. Beleza? Então é valorização. O Magalu tem um negócio lá dentro que chamava é, Clube da Lu, e hoje chama Cliente Ouro, que são clientes que já fizeram pelo menos três compras no Magazine Luiza. Eles têm uma área de oferta diferente dentro do aplicativo, então isso também é legal. Eles estão criando um círculo de, vende... de compradores que são assíduos, tá? Magalu lançou um negócio que foi atendimento pelo WhatsApp, também muito legal, então, pelo próprio aplicativo, a pessoa entra e um vendedor atende aquela pessoa, tá? Um vendedor da onde? Da região mais próxima daquela pessoa. E aí ela vai ter a opção de buscar na loja ou não, tal, mas é humanizar o atendimento, entendendo que muitos idosos vieram, movimento muito bom também. Magalu lançou o cashback. Cashback é o dinheiro de volta, tá? Dinheiro de volta que é a pessoa comprar e receber um percentual para ela gastar de novo lá dentro. Mesmo movimento que a B2W tem, a gente vai falar já já, tá? E aí aqui, talvez o ponto que me faça gostar mais do Magazine Luiza, o repasse semanal foi foda também, foi muito bom. Repasse semanal faz uma diferença não só para gente, mas para todos os negócios incrivelmente, cara. E é um ponto que o Lê Soares, que é, é o diretor de Marketplace lá, a Flávia Marcon, cara, eles sempre falava nos eventos e a gente trouxe em primeira mão quando isso, quando, quando isso aconteceu na nossa live com o Marcel. E assim, todo vendedor pedia, cara, muda o repasse, muda o repasse, muda o repasse, o repasse é ruim, é ruim, é ruim. E eles mudaram, ficou espetacular, cara. espetacular, tá? Então, mas o que eu mais gosto, Certo? No meu segmento, quem vem de livro aí vai pegar, vai, vai entrar na briga lá se tiver os vendedores. Mas a Buy Box é individual, individual, tá? Eu gosto muito disso. A Buy Box individual, como eu já mostrei para vocês, ela traz o quê? Estabilidade, estabilidade no faturamento. Ela tem um efeito, tá? Que é, quando você começa, então quando você começa ela é mais complicada em adquirir relevância. Vou jogar aqui para baixo. Tá? O que eu estou dizendo mais complicada em adquirir relevância? Porque só tem você na oferta, então você acabou de subir um produto novo, ele precisa começar a vender, o site precisa entender que ele é relevante para ele subir do site. Tá? Mas, como ela é só sua, ela proporciona que você gaste mais, faça ações mais agressivas, você sabe que aquela venda vai ser tua. O que, que eu tô querendo dizer aqui agora? Já a primeira coisa, para você que vende no Magazine Luiza e ainda não está vendendo nada. Investe no teu anúncio. Pode ser baixando o preço no primeiro momento. Pode ser fazendo uma campanha de Facebook e jogando tráfego para dentro do teu anúncio do Magazine Luiza. Pode ser fazendo o próprio ads do Magazine Luiza. Você precisa gerar venda nele. Se você tem um Instagram forte, pode ser pedindo para a galera, mandando para a galera um baita ofertona ali por tempo limitado, traz a relevância, tá? Só que depois que ele traz a relevância, então quando você já está vendendo o produto há um certo tempo, ele é estável, previsível, beleza? Porque a posição é tua, só vai acabar se cair tua reputação, só vai acabar se você aumentar muito o preço e às vezes ele não ficar tão atraente. Só vai cair a tua venda se você, sei lá, ficar sem estoque por muito tempo. Então eu adoro isso, cara. O Magazine Luiza, pra quem não sabe, ele é novo como marketplace, né? Só que no, nos primeiros seis meses ele já era o nosso segundo canal. Por causa da atração, o drive dele é muito grande, tá? Então ele é estável. Ele é muito semelhante ao mercado livre. Quando você começa a crescer... Você vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo Dificilmente você vai vender menos do que um mês Você vai vender menos se você começar a não cumprir 24 horas de envio Perilinho pó, pó.